O valor do pacote de 5 kg do arroz, gente, pode ser encontrado por R$ 26,80 aqui em Três Lagoas. Mas, em geral, os itens que compõem a cesta básica têm apresentado queda no preço. Vamos acompanhar a reportagem da Daniela Gali, que foi feita com base numa pesquisa que o PROCON divulgou.